Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu veredito da trilogia Lembranças de um passado da Terra ou do Problema dos Três Corpos, do Xin Shin Liu. Se você acompanha o canal aqui há um certo tempo, você deve ter visto que há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Problema dos Três Corpos, que é o primeiro livro dessa trilogia. E, se eu não me engano, eu também fiz um vídeo falando sobre a Floresta Sombria, que é o segundo livro. E, recentemente, eu comprei o e-book do terceiro livro, que é O Fim da Morte. O terceiro livro da trilogia ele foi publicado de uma maneira diferente do que é eventualmente né no mercado literário. Então, se você quiser ter o terceiro livro, ele não vai ter em estoque, você vai ter que pedir para fazer o livro. Que é no sentido de on demand, então você vai comprar o livro e ele vai ser produzido. E por isso o livro, o preço unitário do livro, ele acaba sendo muito mais caro. Na última vez que eu vi o terceiro livro, ele tava por 80 reais. E assim, não é nem um preço tão absurdo se você for parar pra pensar que o livro tem mais de 700 páginas, só que o problema é o frete, porque com o frete o livro tava saindo por tipo 120 reais. Então eu preferi juntar mais um pouco de dinheiro pra eu conseguir comprar. E aí eu li um e-book, tava numa promoção por 15 reais e aí eu comprei. Meu Deus do céu, foi com certeza uma das minhas melhores leituras desse ano. Foi, tipo, muito incrível. Mas antes da gente entrar em todas as minhas opiniões sobre tudo isso, vamos com calma. O que fala o problema do um ser escopo? Esse primeiro livro daqui a gente conhece uma, um grupo de cientistas que eles basicamente estão surtados porque a física parou de existir, né? Tipo, todas as coisas que eles tinham estudado ao longo da vida inteira deles, não fazia mais sentido. A gravidade não fazia mais sentido, a física não fazia mais sentido e muitos cientistas começaram a se matar porque tudo o que eles haviam estudado da vida inteira deles não era mais verdade. Então assim, eles geraram uma mega crise de identidade e eles perderam sentido na vida e aí acabaram que muitos deles se mataram. É, é um, justamente um desses cientistas que ele é convidado a tentar entender o que tá acontecendo. E mais pro finalzinho desse primeiro livro, a gente acaba descobrindo que tudo isso, na verdade, é uma pontinha do iceberg de uma grande invasão alienígena que está para chegar na Terra, só que, tipo, daqui a quatro, cinco séculos, é tipo, muito tempo no futuro. Não se preocupe que isso não é spoiler, porque o primeiro livro, ele é tipo... nada comparado à história que a gente vai acabar conhecendo mais pra frente. Esse primeiro livro tem 300 páginas, é o menor livro da trilogia, o segundo tem 470 e, como eu falei, o terceiro, ele tem mais de 700 páginas. O terceiro livro é praticamente esses dois livros aqui juntos. E em cada um dos livros, a gente acaba conhecendo personagens diferentes em momentos diferentes da história. Como eu falei, esse primeiro livro, ele começa lá em 1960, que é quando a gente começou, né, nós, humanidade, começamos a jogar informações para o céu. E falando assim... Oi. Se tiver alguém aí, por favor, venha aqui me visitar E aí, em 2010, mais ou menos, assim, né, nessa década Foi quando os ETs, eles responderam e falaram assim Achou que você quer uma visita? Tu aí invadiu seu planeta E o segundo livro, ele começa muito próximo desse primeiro contato que a gente teve de resposta E aí a Terra vira um caos, basicamente Toda a humanidade entra em crise porque a gente vai morrer numa invasão alienígena só que aí, depois de muito tempo, muitos anos desse, dessa ansiedade, dessa gritaria que tá acontecendo, as pessoas percebem que elas só vão morrer daqui a, tipo, quatro séculos, elas nem vão estar tá vivas, sabe? E, como eu havia comentado, em cada um dos livros a gente vai meio que seguir personagens diferentes. Então, nesse daqui a gente já segue outras pessoas, mas, obviamente, as pessoas que aparecem nesse primeiro aqui eles são ainda muito importantes para essa história. No segundo livro, a gente começa a avançar no tempo. Isso aqui é basicamente um pequeno treinamento para o que vai ter no terceiro livro, que daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Nesse segundo livro aqui, a gente descobre que os ETs eles estão espionando a gente de uma maneira assim, que a gente não tem tecnologia para impedir. Eles conseguem ver, ouvir, sentir e saber tudo do que a gente está fazendo. Então, pela primeira vez, a humanidade se uniu para formar quase que um grande governo e decidiu chamar algumas pessoas para criarem planos Pra tentar criar um jeito da gente se safar dessa invasão alienígena que tá chegando aí inevitavelmente. Só que o único problema é que essas pessoas elas não podem falar para ninguém o plano. Porque senão os ETs vão descobrir e eles vão conseguir precaver do plano dar certo. Então chega o momento do livro que um dos personagens ele hiberna e ele vai pra, tipo, muitos séculos no futuro. E aí esse primeiro século no futuro que a gente conhece é absurdamente incrível. Porque o Sin ele conseguiu... Planejar umas coisas muito loucas, muito realistas e muito incríveis de um futuro utópico, mas também distópico. E esse livro aqui, ele acaba quando a gente está prestes a ter o primeiro contato com os ETs. E assim, eu fiquei absolutamente louco querendo logo o terceiro livro. E aí, como eu falei, consegui ler recentemente e eu amei. E no terceiro livro, O Fim da Morte, a gente acaba conhecendo de novo novas pessoas a principal personagem que aparece, ela é uma cientista, mulher, e ela é maravilhosa. Ela tipo, ela é basicamente a protagonista desse livro. Sempre vai aparecer e ela sempre vai ser importante do início até o final. Esse terceiro livro, ele começa de novo lá no iniciozinho, né, nessa fase aqui, digamos, em que nós estamos vivendo dessa era mortal. Esse terceiro livro, ele começa aqui, mais ou menos, onde estamos vivendo de novo, que é muito tempo no passado, e aí ele vai avançando no futuro de muitas maneiras diferentes. A maior parte do livro é ainda até o ponto em que a gente chegou de futuro do segundo livro só que do meio pro final começa a avançar muito principalmente nas últimas, sei lá, 100 páginas do livro a protagonista ela avança muito tempo no futuro, muito tempo mesmo e uma das coisas mais legais assim, que a gente já pode até começar a comentar aqui sobre o que eu achei e coisas do tipo é que o Sin Shin Liu ele definitivamente ele não escreveu para quem não gosta de ficção científica. Se você não gosta de ficção científica, se você não gosta de astronomia, de todas essas coisas futuristas e coisas do tipo, você muito provavelmente não vai gostar desse livro. Isso porque esse livro ele foi escrito por um cara que ele estudou muito para escrever esse livro. Dentro dessa história, ele coloca muitos elementos reais da física e principalmente muitos elementos reais da astronomia. Principalmente no terceiro livro, que é quando ele começa a avançar muito no futuro, ele explica muitas teorias que as pessoas inventam sobre futuro, sobre viagem no tempo, sobre o fim do universo, sobre o começo do universo, sobre civilizações e o porquê que outras civilizações nunca vieram falar com a gente. Esse terceiro livro, ele tem tanta história que ele parece ter tipo uns cinco livros dentro do mesmo livro. São vários pequenos momentos ao longo de vários séculos que ele vai contando a história e no primeiro momento parece que não tá tão conectado assim, só que no final você entende que tudo aquilo ali faz sentido, que tudo aquilo ali tá unido bonitinho. E, enquanto eu tava lendo esse livro, acabou que eu assisti um documentário do Castanhari, que é um episódio especial que ele fez sobre vida fora da Terra, e muitas das coisas que ele explica nesse documentário acaba que são retratadas dentro desse livro, só que obviamente no livro ele não explica tão facilmente assim, porque o Cinchilio, ele não se preocupa em explicar de uma maneira tão pedagógica, digamos assim. Nesse terceiro livro, o Sinchen Liu, ele inclui muitas teorias e hipóteses, tanto da física, quanto da astronomia, quanto de vida fora da Terra. Então, acabou que como eu tinha assistido esse episódio, né, do Castanhari, foi super bom pra mim, porque acabou que juntou uma coisa na outra. Toda essa trilogia, mas eu acho que principalmente o terceiro livro, tem tanta história realista que a gente pode imaginar que o futuro de fato pode vir a se tornar do jeito que o Cinti escreveu. Todos os personagens, os eventos históricos, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente vai passar a se comunicar e também toda essa questão de exploração espacial que ele criou são muito, muito, muito plausíveis. E como eu falei, ele de fato teve o trabalho de pesquisar para fazer tudo que fosse de uma maneira o mais realista possível. E não é à toa que ele foi o primeiro autor a não ter escrito um livro em inglês que ganhou o prêmio Hugo, que é basicamente o maior prêmio de ficção científica do mundo. Então, assim, ele realmente é um cara sensacional. Como eu já havia comentado, os personagens eles não aparecem ao longo de toda a trilogia, então é, existem personagens específicos para cada um dos livros, mas eles vão transitar ali ao longo dessas histórias, principalmente porque eles são pessoas importantes. Inclusive, tem alguns personagens que acabam citando pessoas reais né, do mundo aqui que estamos vivendo, Dentro dessa história, porque de fato são pessoas que foram muito importantes Para a criação de alguma teoria ou para algum descobrimento ou coisas do tipo Então isso também é muito legal, porque o Sin Liu ele consegue envolver história Tanto a história real, quanto a história que ele está inventando Mas que a história que ele está inventando, na verdade, tem como base alguma teoria Que alguém criou em algum momento da vida e Toda essa trilogia é uma grande aula de física e astronomia para quem gosta Então assim, se você gosta desse assunto, você vai amar com certeza. Obviamente não vai ser o tipo de livro que você vai ler de uma vez só, não vai ser o livro que você vai conseguir ler rápido e com certeza não vai ser o livro que você vai conseguir ler uma vez só. Esse é o tipo de livro que você às vezes vai precisar voltar um pouco para reler pra ver se você realmente conseguiu pegar todos os detalhes, pra ver se você conseguiu pegar todas as explicações que o autor deu. Tem alguns momentos da trilogia que são física pura, que ele vai explicar as coisas com base na física, e que se você não entender nada, assim como eu, você vai ficar boiando durante um tempo. Mas logo depois acaba que ele dá uma simplificada e você entende... O que eles estavam explicando na prática. Então, assim, não é tão desesperador assim. E essa trilogia, ela é tão famosa mundialmente, principalmente na China, que tem várias produções de adaptação em desenvolvimento. Apenas na China tem três adaptações rolando, nesse momento, né, que estamos gravando esse vídeo. Uma pra série de TV, com live action, né, com pessoas. Uma série animada e um filme, né, com pessoas. E, recentemente, saiu uma notícia que... Os criadores de Game of Thrones, da série de TV, estão negociando com a Netflix para fazer uma possível série adaptando essa trilogia. A gente não sabe para onde que isso vai, porque pode ser que isso, na verdade, seja uma outra tentativa, assim como a Amazon já tentou é, fazer uma, uma série sobre essa trilogia e também não foi para frente. Apenas o futuro irá dizer se isso aqui vai, de fato, chegar na Netflix ou em outro lugar. E eu acho que adaptando isso aqui pra um filme ou pra uma série acaba que talvez isso consiga chegar a mais pessoas que não necessariamente gostem de uma ficção científica tão hard assim. Talvez com um filme ou com uma série é, essa trilogia possa ser explicada de uma maneira mais simples pras pessoas. Vai ser uma forma muito boa de fazer com que essas informações e todas essas teorias cheguem pra pessoas, digamos que comuns, né? Que não gostam tanto de ficção científica como eu. Então eu tô muito ansioso, eu espero muito que tudo isso de fato, surge algum dia. Basicamente, eu acho que era isso que eu tinha pra comentar. Essa trilogia é sensacional. Eu amo muito, muito, muito de verdade. Eu tô muito feliz que eu consegui terminar de ler, porque realmente foi um desafio, principalmente por serem 700 páginas do terceiro livro. E é isso. Se você já leu algum desses livros, me deixa aqui nos comentários. Se você ficou interessado em ler, pode comentar aqui também o que você acha, o que você tá esperando. E se você tem outros livros de ficção científica nesse estilo pra me indicar, eu vou ficar muito feliz. Por favor, é só vocês deixarem aqui embaixo. Esse nicho aqui é o meu nicho de ficção científica que tá, tipo, muito cheio, mas eu amo. E se você ficou interessado em ler, aqui na descrição vai ter o link para você comprar esses três livros na Amazon. E se você estiver fazendo isso, você vai estar ajudando muito o canal aqui a continuar crescendo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!